Agora a gente vai tomar um café aqui no Sítio Engenho Verde. As crianças das escolas aqui que a gente está recebendo no Turismo Rural Pedagógico. Deixa eu virar aqui. Gente, essa aqui é a goiaba da Serra. Goiaba da Serra, olha que linda! Essa é a flor da goiaba. Cada florzinha dessa vai dar uma goiaba. Entendeu? Sim, sim. Essa aqui, gente, é a flor da goiaba da serra. É uma flor muito linda.